Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo e essa vai ser uma aula exclusiva sobre circunferência, ok? Acompanha aí. Nós vamos... Lembrando que nós estamos seguindo a bibliografia do IESE, Fundamentos de Matemática Elementar, volume 7, ok? Então, vamos iniciar pelo conceito de equação reduzida, tá? Vamos, uh, princípio de tudo, é, vamos partir da definição de circunferência. A partir da definição, nós vamos tentar aplicar e conseguir encontrar a equação, ou deduzir a equação dessa circunferência. Então, dados um ponto C pertencente a um plano alfa, dados um ponto C pertencente a um plano alfa, e uma distância R não nula, Chama-se circunferência o conjunto dos pontos de alfa que estão à distância R do ponto C, ou o conjunto de todos os pontos que têm a mesma distância desse ponto C, que vai ser o centro. Resumindo, circunferência é igual, então, todos os pontos P pertencentes a alfa, tal que a distância PC é igual a R. Então, a partir disso, vamos aqui... Eu tenho um esboço de uma circunferência qualquer, aqui o centro C, de coordenadas A e B, tá? a distância R desse centro C a um ponto P qualquer. Essa é a circunferência λ, tá? que está num plano cartesiano qualquer. Tá? Então, vamos lá. Esse ponto P, pertencente à λ, ele pertence à lambda C e somente se a distância PC é igual ao raio. Certo? Então vamos escrever isso. A distância esse ponto P pertence à circunferência lambda C e somente se a distância PC for igual ao raio R. Aí agora a gente vai usar o recurso, um recurso que nós já aprendemos, que é a distância entre dois pontos, tá? Então, escrevendo como a distância entre dois pontos, sabemos que a distância PC vale R, tá? O R vai ser igual à distância PC. A distância PC, considerando então que P, o ponto P tem coordenadas A e B, e o centro X, coordenadas, aliás, o ponto P, coordenadas X e Y, e o centro tem coordenadas A e B, Substituindo na fórmula da distância entre dois pontos, nós vamos ter isso aqui, que raiz de x menos a² mais y menos b² é igual a r. Elevamos os dois membros da equação ao quadrado e chegamos aqui na primeira forma da equação. Essa aqui é chamada de equação reduzida da circunferência. x menos a² mais y menos b² é igual a r². E a e b são números reais quaisquer. Tá? que vão indicar as coordenadas do centro da circunferência e R, como já definimos anteriormente, o raio. Então, escrevendo aqui, nós temos o seguinte. Uh, então, se eu tiver uma circunferência de centro 5 e 6 e raio igual a 2, nós vamos ter a equação dessa circunferência como sendo... Então, x menos 5 ao quadrado mais y menos 6 ao quadrado igual a 2 ao quadrado. Ou podemos escrever direto aqui 4. Então, a equação da circunferência com centro em 5 e 6 e raio de tamanho 2 é x menos 5 ao quadrado mais y menos 6 ao quadrado igual a 4. Da mesma forma, eu tenho aqui que a equação reduzida dessa circunferência de centro em menos 1 e menos 2, e raio igual a 3, vai ser, então, x menos menos 1, mais 1 ao quadrado, mais uh, y menos o menos 2, então, vai ficar mais 2 ao quadrado, igual a 3 ao quadrado, 9. E, por fim, a circunferência que tem centro uh, na origem, e raio igual a 4, Vai ficar apenas x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. Ok? E aí, agora o contrário. Tá? O contrário. Uh, o centro e o raio de uma circunferência que tem essas coordenadas aqui, que tem, aliás, que tem essa equação de circunferência, vai ser, então, o centro 2, uh, coordenadas 2, e 3, abscissa 2, ordenada 3 e raio igual a 1 um. aqui da mesma forma uh, esta circunferência vai ter centro menos 2 e menos 3 e raio também 1 um. e aqui temos uma circunferência com centro de coordenadas 0 e 0 e também raio igual a 1. Um. Ok? Seguimos. Agora, a equação normal de uma circunferência nós vamos obter desenvolvendo a equação reduzida. Tá? Desenvolvendo então o x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, vamos obter isso aqui. Então, por produtos notáveis, o quadrado de uma diferença então o primeiro ao quadrado menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o segundo ao quadrado tá? reorganizando isso nós temos então x ao quadrado mais y ao quadrado menos duas vezes ax menos 2by mais a ao quadrado b ao quadrado e r ao quadrado lembrando o seguinte aqui, aqui os termos em x são as variáveis e a, a b e c são os coeficientes ah, desculpa, a e b são os coeficientes, são números reais quaisquer. E r também, claro. Então, por isso eles tão, foram agrupados aqui a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Porque são números reais quaisquer. E x e y, as variáveis. Ah, então, esta, esse formato, essa equação 2, nós vamos chamar de equação normal da circunferência. Então, aqui, por exemplo, então, a equação x² mais y² menos 2x menos 2y menos 7 igual a zero representa uma circunferência de centro em 1 um e raio igual a 3. Porque, voltando esse produto aqui, nós vamos chegar em x menos 1 um mais y menos 1 um igual a 9. Então, portanto, o centro 1 um e 1 um e raio igual a 3, porque 3 ao quadrado é 9, ok? Mais um, uh, um elemento que a gente vai trabalhar aqui, então uh, o que é interessante observe então essa uh, esse problema tá? Então vamos examinar agora um problema importantíssimo, dada uma equação do segundo grau em x e y com coeficientes reais ax ao quadrado mais by ao quadrado mais c x e y mais dx mais ey mais f igual a zero. É uma equação do segundo grau. Pergunta-se, quais são as condições que a, b, c, d, e e f devem satisfazer para que ela represente uma circunferência? Será que isso representa uma circunferência, seja lá qual for a situação? Então, quais são as coordenadas do centro e qual é o raio? Com base numa equação do segundo grau geral. Então, avaliamos aqui o seguinte. Nós vamos, veja que a gente vai comparar esta equação com a equação da circunferência que já conhecemos. Aqui para ficar um pouco mais mais claro. Essa aqui é a equação da circunferência. Tá? Essa aqui é a equação da circunferência já dada. Essa é a equação mostrada anteriormente. Veja que nós dividimos toda a equação por A e aí formamos a equação 3 linha. Tá? Aquela era a equação 3, essa é a equação 3 linha mas que é equivalente à anterior já que dividimos toda ela pelo mesmo valor. Dividimos toda ela por, lá, por A. E agora vamos estabelecer algumas comparações. Primeiro, vejam o seguinte uh, que o termo em Y, veja que aqui vale 1. Um. Tá, então, não preciso analisar necessariamente isso. Mas eu sei que, comparando aqui a equação original, uh, uh, A e B precisam valer simultaneamente 1. Para que isso aconteça, eles têm que ser iguais, né? então, então eu tenho que B sobre A igual a 1. Organizando isso aqui, eu preciso obrigatoriamente que B seja igual a A, e naturalmente diferente de zero. Então, é a primeira conclusão que nós chegamos aqui. Então, esse, avaliando o termo de y. Aí, avaliando aqui o termo xy, uh, veja que eu não tenho o termo xy na equação da circunferência original. Então, c sobre a deve ser igual a zero. Trabalhando aqui, concluímos que c deve ser igual a zero próximo, o termo em x tá? aqui tem que ser igual a menos 2a, então, ou seja d sobre a igual a menos 2a, trabalhando essa equação, então a deve ser igual a menos d sobre 2a a mesma coisa o termo em y então, vai ficar menos, aqui ele deve valer menos 2B, né? Então, multiplicamos meios por extremos aqui concluímos que B deve valer menos E sobre 2A. São algumas das conclusões. E aí, por fim, falta o termo independente. Ou seja, o termo independente deve, ou seja, F sobre A, que é o termo independente aqui, deve ser... Equivalente a, a ao quadrado mais b ao quadrado menos r. Ao quadrado, tá? F sobre a igual a tudo isso. Manipulando aqui, nós vamos uh, isolando, enfim, uh, escrevendo em função do r. Tá? Escrevemos em função de r. Ao quadrado, e vamos substituir a e b pelo que nós já concluímos anteriormente, nós já vimos que a deve ser igual a menos d sobre 2a e b menos e sobre 2a. Substituindo aqui tudo, vamos obter essa equação maiorzinha aqui. Tá? Então o r ao quadrado deve ser igual a d ao quadrado mais e ao quadrado menos 4af sobre 4a ao quadrado. Aqui. Ok? Então, not, notemos que r é um número real positivo. Então, r², obrigatoriamente, tem que ser maior que zero. Tá? E, portanto, d² mais e² menos 4af deve ser maior que zero. Isso é uma consequência, tá bom? O raio é uma distância. Notemos que r é um número real positivo. Pô, aqui está repetido, tá? Então, uh, ou seja, isso é condição necessária para a existência da circunferência. Então, caso isso seja negativo, também não se enquadraria. Então, aqui é um resumo das consequências, tá? Então, vamos lá. Respondendo à pergunta, a questão 1, um, quais são as condições que A, B, C, D, E e F devem satisfazer para representar uma circunferência? Bom, como vimos anteriormente, então, o B tem que ser igual a A, e diferente de zero, C Deve ser igual a zero, porque precisa anular o termo xy. d ao quadrado mais e ao quadrado menos 4f deve ser maior que zero. Tá? Essas condições sendo satisfeitas, aquela equação de uma. A equação do segundo grau vai representar, então, uma circunferência. O centro da circunferência, então, vai ser menos D sobre 2A e menos E sobre 2A. Basta nós voltarmos à equação aqui. Ou seja, nós sabemos que o centro da circunferência é representado por A. E uh, Desculpa, o centro da circunferência é representado por A e B. Ou seja, A representa a abscissa e B a ordenada. Então, menos D sobre 2A e menos E sobre 2A vai representar o centro. E o raio é a distância entre, do centro até qualquer ponto genérico da circunferência. É representado aqui, trabalhando então, esse resultado aqui. Então, isso aqui representa o raio ao quadrado. Então, extraindo a raiz quadrada daqui, temos que o raio vai ser igual a raiz de d ao quadrado mais e ao quadrado menos 4f sobre duas vezes o módulo de A. Okay? Então, essas três, uh, aqui respondendo aos três, três questionamentos anteriores. Aí, alguns exemplos, que eu vou deixar aqui com vocês. Tá? Vou só comentar alguma coisa. Então, Quais das equações abaixo representam uma circunferência? Então, nós teríamos que verificar cada um desses três itens. Primeiro, avaliando o número 1, um, B deve ser igual a A e diferente de zero. Então, podemos avaliar de todo, todos eles. Aqui, A e B são diferentes. Tá? Então, esse caso, podemos já descartar que não representa uma circunferência. Podemos avaliar o seguinte. Então, aqui, condição satisfeita né? A e B igual. O de baixo, A e B iguais também. aqui a e b também iguais e aqui embaixo 2 e 2 a e b também iguais então essa primeira condição já eliminou a, a equação 1, um. a segunda condição a sequência aqui o c deve ser igual a zero tá? vamos avaliar o termo de xy tá? Ó, veja que aqui não tem o termo xy, aqui tem então c é diferente de zero aqui. Aqui o C igual a zero. Mas esse primeiro caso já não era a equação, né? Então, nem vou avaliar mais essa primeira. Essa segunda também já descarta. XY, o C não anulou o termo XY aqui. Aqui sim, C igual a zero. Não tem o termo XY também. Estamos satisfeito. E aqui também, satisfeito. Então, veja que ficamos apenas com essas três de baixo, C, D e E. Estou insistindo em ir para o último slide. Ah, e aí, por fim, d ao quadrado mais e ao quadrado menos 4f deve ser maior que zero. Então, vamos lá: d ao quadrado mais e ao quadrado menos 4f. d ao quadrado mais e ao quadrado menos 4f. Acho que é isso, né? Desculpa, 4AF deve ser igual ou maior que zero. Então, vamos fazer essa verificação apenas nessas, nessas aqui. Lembrando que, deixa eu tentar destacar aqui ó, o termo A. Uh, nós vamos usar apenas o termo A, E e F, né? e e f, tá, então a e e f e e f pronto só para não nos perdermos aqui fazendo o cálculo então na avaliando a a, a equação c uh, d ao quadrado ah, desculpa, não, ah, faltou o D aqui. D, D, I, D. Pronto. Agora sim, uh, D ao quadrado, então, 4 ao quadrado, mais E ao quadrado, nesse caso é menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 3, vezes 15. Ok? Então, temos aqui, 16 mais uh, 32 positivo e aqui negativo nós vamos ter o que aqui então 4 vezes 15, 30, 60 3 vezes 60, 180 Eu vejo que 180 isso aqui é menor que zero então a letra C descartamos também olha, sobrou só a letra D e E a letra D Fazendo novamente a verificação, então, d², então, menos 2², mais e², menos 2 também, menos 4 multiplicando por a, que vale 1, multiplicado por f, que vale 2. Então, temos aqui 4 mais 2 ao menos 2 ao quadrado 4 menos 8. Veja que isso aqui não é isso aqui é igual a zero e não maior que zero. portanto, também não é não representa uma re, equação de uma circunferência. E por último, avaliando a letra e novamente aplicando D ao quadrado, então menos 4 ao quadrado mais menos 6 ao quadrado, Menos 4 vezes 2, vezes menos 3. Então, aqui temos menos 4 ao quadrado, 16, mais 36, menos, mais, menos, aqui já vai ser positivo, né? Uh, 2 vezes 3, 6, 4 vezes 6, 12, 24, enfim, isso é maior que zero, confere. Então a única equação aqui uh, do segundo grau que representa uma circunferência é a equação e, ok? Então encerramos por aqui. Qualquer dúvida mande nos comentários, não deixem de perguntar. Tá bom, então valeu.